Baby Pague meu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale um homem para amar você A profissão é suja e vulgar, quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso, dê-me seu amor que dele não preciso Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar baby, baby, baby, baby. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.